Mas há muitas línguas humanas no mundo que precisam de muito mais símbolos e, portanto, muito mais bits. Então, felizmente, o mundo decidiu que realmente suportaremos não apenas o teclado em inglês dos Estados Unidos, mas todos os caracteres acentuados que você pode querer para alguns idiomas. E, caramba, se usarmos bits, zeros e uns suficientes, não só podemos representar todas as línguas humanas na forma escrita, bem como alguns emojis ao longo do caminho, podemos ter essas coisas chamadas emojis. E, de fato, estes estão muito populares nos dias de hoje você provavelmente envia ou recebe muitas dessas coisas em qualquer dia. Estes são apenas caracteres, como letras de um alfabeto, padrões de zeros e uns que você está recebendo, que o mundo também padronizou. Por exemplo, existem certos emojis que são representados com certos padrões de bits. E quando você os recebe, seu telefone, seu laptop, sua área de trabalho, os exibe como tal. E esse padrão mais recente é chamado de Unicode. Portanto, é um superconjunto do que chamamos de ASCII. E o Unicode é apenas um mapeamento de muito mais números para muito mais letras ou caracteres que, geralmente, podem usar 8 bits para compatibilidade com versões anteriores com a maneira antiga de fazer as coisas, como ASCII. Mas também podem usar 16 bits. E se você tiver 16 bits, você pode realmente representar mais de 65 mil letras possíveis. E caramba, o Unicode pode até usar 32 bits para representar letras e números e símbolos de pontuação e emojis. E isso lhe daria até 4 bilhões de possibilidades. E atrevo-me a dizer, uma das razões pelas quais vemos tantos emojis hoje em dia é que temos muito mais espaço. Quer dizer, temos espaço para bilhões a mais. Literalmente. Então, de fato, apenas como curiosidade, alguém já recebeu este número decimal? Ou se você preferir binário agora, alguém já recebeu esse padrão de zeros e uns em seu telefone? Em um texto ou em um e-mail, talvez no ano passado? Bem, se você realmente procurar isso, essa sequência esotérica de zeros e uns, representa o rosto com máscara. E observe que, se você tiver um iPhone ou um dispositivo Android, poderá estar vendo coisas diferentes. Na verdade, esta é a versão Android deste mais recente. Esta é a versão iOS dele, mais recente. E há muitas outras interpretações de outras empresas também. Então, o Unicode como consórcio, se preferir, padronizou as decisões do que essas coisas são. Mas as próprias empresas, fabricantes, por aí, geralmente interpretam isso como acham melhor. E isso pode levar a algumas falhas de comunicação humanas. Na verdade, por exemplo, literalmente, embaraçosamente, faz um ano ou dois, eu comecei a ter o hábito de usar o emoji que se parece com isso, porque eu pensei que era como um cara feliz, ou o que quer que seja. Eu não percebi que este é o emoji para o abraço porque qualquer dispositivo que eu estava usando parecia assim, não assim. E isso é por causa da sua interpretação dos dados. Isso também aconteceu quando o que era uma arma se tornou uma pistola de água, aos olhos de alguns fabricantes. E por isso é uma dicotomia interessante entre quais informações todos queremos representar e como escolhemos, em última análise, representá-las. Perguntas sobre essas representações de formato, seja números ou letras ou mais? Sim. Desculpe, por que o que é tão popular? Assim, então, voltaremos a isso em algumas semanas, na verdade. Existem algumas maneiras de representar números. Binário é um, decimal é outro. E hexadecimal é ainda o um quarto que usa 16 dígitos totais. Literalmente de 0 a 9 mais A, B, C, D, E, F. E, de alguma forma, você pode igualmente contar ainda mais alto com eles. Veremos em algumas semanas porque isso é atraente. Mas hexadecimal, para encurtar a história, usa 4 bits por dígito. E assim, 4 bits, se você tem dois dígitos em hexadecimal, isso lhe dá 8. E é apenas uma unidade de medida muito conveniente. E também é a convenção humana no mundo dos arquivos e outras coisas. Mas voltaremos a isso em breve. Outras perguntas? As luzes do palco supostamente dizem alguma coisa? Bem, se tivéssemos pensado com antecedência em usar, talvez, 64 lâmpadas, isso parece nos dar 8 bytes totais no palco? 8 vezes 8? Dando-nos exatamente isso? Talvez. Boa pergunta. Outras perguntas sobre zeros e uns? Não? Ah, sim. Onde todo mundo está apontando para algum lugar específico? Ah lá, vamos nós. Desculpa, muita luz nesse canto aqui. Ah, claro. E voltaremos a isso, de alguma forma, nos próximos dias também. Em um ritmo mais lento também. Temos com 8 bits... Dois valores possíveis para o primeiro e depois dois para o próximo. Dois para o próximo e assim por diante. Então, isso é duas vezes dois vezes dois. Isso é de dois para o oitavo total de potência, o que significa que você pode ter 256 padrões totais possíveis de zeros e uns. Mas como veremos em breve, cientistas da computação, programadores, muitas vezes começam a contar em zero por convenção. E se você usar um desses padrões, 00000000 para representar um número decimal que sabemos que é zero, você só tem 255 outros padrões restantes para contar até 255. Boa pergunta. Tudo bem, então, o que então podemos ter além desses dois emojis e letras e números?